Chamo-me Helena, sou pintora. Estes traços que faço são o início do retrato do meu marido, Raul Domingos, político de profissão, muito querido do público e das televisões. A maquiagem consegue milagres, sobretudo quando é preciso sorrir para as televisões. Fazemos um esforço para manter a imagem. As pessoas acreditam no que vêem, acreditam em quem parece sempre dizer a verdade. Os analistas, os coronistas e os comentadores, esses sim, devem ser tratados com carinho. Porque são esses que constroem a imagem que queremos passar. São esses que ganham as eleições. Não posso. Não devo fazer observações. Tudo em nome da imagem. Eu faço o meu papel de esposa séria e sempre presente. Uma mãe de família. Um adorno que legitima o bom político. Mas o que eu vejo, mais ninguém vê. Ninguém. Hey!